Ou a grossa, ou a média e a fina. Não e no índio, caso, no, e no, no, no, no, na tremaleira? Na é a mesma coisa. Aí no caso é na mão, não tem lugar nenhum para girar. Você pode até usar um torninho, um prender ali, e né? Ali, usar ali. É. É. É. É. Mas não é bom, por quê? Porque o desgaste ele vai se dar nessa, nessa condição. Isso daí. É, é mesmo que você venha depois de brunir, pode ter atrito no retentor, nos lábios do retentor. Aí onde então, onde a gente fala a questão, você lembra lá dos lábios, como é que ele é. Então você imagina ali, rugosidade ali, em toda a extensão que eu estou passando ali. Ele vai, vai rapidinho vazar. Agora, da maneira que eu faço o brunimento aqui, eu vou no talento mesmo, na mão mesmo, e vou lixando nesse sentido. Aí começa a, de a lixar, deixa lixa, lixa, lixa d'água. Lixa grossa mesmo, aquela né? Vou pegar aqui do meio. Lixa de ferro, mais d'água. Olha. Olha aí, lixa de ferro, acho que é de amante, né? Essa média aqui é de água. Essa aqui já é, é em ferro. É é 40 e 60, 70. É. a medida que eu, que, eu, que eu gosto de começar. Porque quando tem muito ferrugem, então aí. Ah tá. Aí tem que ser rapidinho, porque eu oh, já, já, já tive problema aqui no meu de, de deslocamento. Tanto fazer isso aqui, agora começou um tempo atrás, né? Então, eu imagino, eu posso colocar um, um, um torninho para mim poder começar, mas do meio para terminar eu vou ter que ir na mão. Por conta dessa ideia de rugosidade, é quase é, você é micro, né? Micro partícula de rugosidade ali que em contato com o retentor, o trabalho do retentor, o retentor fixo assim, o eixo trabalha ali dentro. Ah. Né? Se você cria robosidade assim, contra o, o, o, As o, o retentor, o lado do retentor, você vai estragar o retentor. Vai desgastar o retentor, vai comer ele, daqui a pouco tá vazando. Agora se você coloca a favor, é igual no caso é, cortar carne a favor e contra a fibra. É. Pode ficar duro, pode ficar mais assim um aqui. Entendeu? Então se você corta a favor da fibra, você vai morder, vai ficar esticando aquilo. Né? Agora se você corta contra a fibra, divide a fibra, aí você come aquilo e solta, né? Então é beleza, mais forte é. Mas aí você prende a, a, a cremalheira no torno, né? É, eu prendo, eu prendo ela aqui por lado cremalheira. E começa a fazer o trabalho aqui manualmente um que com a mais grossa. É, deixa eu pegar aqui, uma, uma aqui para ver aqui. Viu? Mas muita gente também já leva para fazer o Chrome e lá no Chrome já faz isso tudo, né? Não, no Chrome faz tudo, aí você é, ah, esquece. Não, não, avança a mostra. Mas. Isso é para trabalho, né? É, quanti, pouca quantidade. Uhum. Igual, por exemplo. Ah, igual chegou essa aqui agora, né? Tá meio até né? Mas o que acontece? Mesmo vindo do tanto, você tem que brunir um pouquinho. Porque ela, ela, ela vem com essa, com essa coisa de, de. Ali de. Entendeu? De, de aspereza. Ela vem áspera. Uhum. Ela não vem lisinha, não vem acabada. Ah, é? Mesmo vindo do ponto. Você tem que dar uma, pelo é. menos da média para fina. Usar a média, que é essa aqui. Essa daqui, né? 400. Da média para fina. Que é acabamento. E, aqui é 1.500, pode ser 1.200. É 1.200 ah, tá. é boa. Tá vendo aqui, ó? Com as canaretas. Ah. Isso aqui tudo aqui é rebaixo é tipo assim é, é, tipo tipo uma fissura isso uma fissura o retentor quando passa aí ele vai abrir todo é mesmo é porque o, o é. Igual aquela ponta que eu falei tá mostrando a ponta ali da cava ali uhum. do retentor ele trabalha aqui assim então se ele entra dentro disso ele vai ficar assim ó. aí pula. vai comer é tipo, ele vai comer tudinho é tipo que ele pula entendeu porque isso aqui vai ficar igual uma coisa Chupado. dentada não. E aquilo trabalhando tá ali dentro, ali de borracha? Na realidade é o eixo que passa no retentor, né? O retentor tá parado Isso, aqui. Tá é né? o eixo que passa para cá, é tá é cá e para lá. Isso. Ah. O retentor que fica parado dos dois lados aqui. Uhum. Ah. Então não, tem que ficar acima, ou menos assim. Não Isso. pode ter marca nenhuma. Não, nenhuma. nenhuma. Então, mesmo voltando do cromo, você tem que fazer um trabalho. Tem que fazer média, um trabalhozinho. Que ela vem você... bruta, né? Vai bruta. Vem áspera, vem áspera mesmo. Você não vê o brilho assim, é que começaria da próxima. Tem... Pode passar aqui? Pode? É, pode, pode. pode. o que acontece, assim, abraça é. ele assim. É, Sim. eu Sim. uso, eu uso aqui igual a técnica do. Deixa eu mostrar. Eu uso igual a técnica do. Como é que Lanterneiro, né? Ele sempre usa uma. alguma coisinha lá na né, que ah, ajuda tá. ele a criar mais contato ali e ele não esforça tanto. Aí eu vou virando. Passo um lado. Vou virando em quatro partes. gente eu uso até um chinelo É, também Eu uso em quatro partes Né? É fácil Entendeu? é fácil Então Aí... como já começa a dar um trabalho, né, lá? Né? É? começa a mudar, né? Uhum Então Aqui tem um buraquinho aqui, ó Isso aqui sai você aplica um pouquinho mais de pressão ali Ele vai embora uhum. Ah, tá vendo? Já não tá mais, ó Quase, tem um pouquinho ainda quando está nessa medida, porque pode ter perfuração maior, aí não tem jeito, tem que reclamar. Mas, tem limite Bruno, mesmo, sabe? Mas tem que com cuidado para não passar, né? Então não, você, pode, é, você, você na pode, mão, na mão pode é difícil comer mesmo. Demais, já. Não, na mão você não você não consegue, não. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Na mão é você passar da medida, ainda mais nesse sentido. E você chegou ali, você viu que saiu já igual estava aqui. Você saiu já um pouco da daquelas fissuras que tinha ali, né? Aí a fissura que ficou é da lixa. Você vai tirar com a média. E depois com a outra mais fundo, É igual a pintura. Com a média você você vai tirar. E não economiza lixa não. Se se acabou você vai lá troca pega mais um pedaço, Entendi. né? É de não, não pode porque é, você já está economizando aí 100, 120 reais da cromagem, poxa? Isso aí, é isso aí. Entendeu? Você comprar aí 10 reais de lixa da da lixa para o meu Deus do céu. Ih, mas eu já estou pensando, pensando em arrumar o um motor, aqui ó, com, com um rolamento do outro lado, uhum. entendeu? Encaixa ela e rola e vai só com a lixa aqui ó. Entendeu o que Mas mesmo assim vai dar Vai ah, dar tá, esse tá. sentido, entendeu? O pessoal está passando aqui no mesmo sentido é, Aqui, ó. Tá parado é Do lado é. que ele vai correr se Essa vai tiver, passar aqui Se você tiver alguma máquina que faz ele assim Aí só você fica ali. É. Que faz assim com eixo vai pra cá, Vai e volta. Vai e volta. É. Esse, entendeu? Tem que que dar. Não, mas aí não vai dar bom porque vai ter que ter muita velocidade. Porque... É, pra lá e pra cá rapidinho vai porque... acabar saindo de porque centro. É, é o mesmo sentido que vai dar. É, ele tá passando agora, reparei, ele tá passando aqui no sentido do rolamento. Isso aí. Aí agora ah, no sentido o retentor, aqui. É, ele tentou, ele ele ele trabalha bem. E até mesmo porque a forma de que você vai reduzir ali a, a rugosidade ali, aquelas perezas ali, você trabalha na, com a lixa, no, no, no tipo de lixa que você vai aplicando. Entendeu? Porque aí vai diminuindo, vai diminuindo, vai ficando cada vez mais liso. Tá vendo? Aqui é, já tá quase no ponto. É, aqui né É. Tá quase Até os um riscos aqui por cima, que eu posso ver aqui, ó. Um risco muito pequenininho. Se você colocar no... Cadê o. A lâmpada pertinha, é Deixa eu colocar deixa eu pegar aqui o. Deixa eu pegar aqui o. A lupa. Se você colocar na luta, você vai ver melhor. Que ali ainda tem bastante. Opa, quebrou. Quebrou. É. Eu nem uso aqui tem quantos anos? Isso é uma moda louca, a né? Eu quantos anos que eu não uso? Não uso, não tem muito tempo que eu não uso. Se você olhar melhor, você vai ver ainda algumas cavidades. Você viu, você viu? Tinha 14 anos, olha aí. Entendeu? Aí você muda de, de, do lado da lixa aqui, que você vai diminuir mais um pouquinho. Entendeu? Mas aí fica a rugosidade mais fina, que é da, meia, da lixa média aqui. Aí pra acabar com essa fina, você tem que ir e vir com a... Com a com é a 1.500. É igual quando você vai brunir o de cilindro. Deu as camisas. Ah, sim. Tem uma peça. Ou você pode ser na mão. Ou tem uma peça que ou você, a... na mão, peça que você bota na máquina assim. Vou botar o eixo ali não, Panamá. Ela ela vou é? botar o eixo na bancada do meio não? Não, aqui está a luz aqui. Ah. chega até a 1.500, né, que é dá o acabamento. É, eu eu eu, eu tô com, mil, né? eu tô, não, eu tô com essa 1.500 aqui, porque na época eu não achei. É água ela, ela, ela. É, 1100? não achei 120 Mas pode usar seca ou se botar água fica melhor, né? Não, não, eu, eu uso, eu nunca tentei na água não. Nunca tentei com eu água gosto, não. Eu gosto de trabalhar com a com a de água, entendeu? Porque o acabamento é bem melhor do que a seca. Eu não nunca tentei com, com a usar não água, água não, porque aqui. Eu consigo um resultado melhor, pelo menos tem, tem, tem funcionado, sabe? Então, o, o brunimento em si da, da cremaleira, é, a função dele é para poder dar durabilidade no serviço e Isso. preservar o retentor. Preservar o retentor. Olha é, ah como é que vai dando brilho. É um promo, né? Tô namorando. Mas então, aí o, o ponto certo é o quê para pentear o cabelo? Deu pra pentear é, o cabelo? você é, conseguiu ver o tudo. brilho dos seus olhos? É. Já. <risos> tá bom. É. Aí tá aqui a diferença. Diferença, né? É. É. Mas ainda não tá aí, eu costumo levar mais alguns minutos pra ficar legal. Entendeu? Aí é longe que ainda falta um pouquinho tem uns risquinhos, aqui, ó. Um Oi? Não, foi um papo aí chegando lá e tem que ensinar isso tudo pra esposa dele, que quer reparar. É, não, a minha esposa falou que quer pegar junto também, ela vinha. Uhum. Mas a gente não arrumou com quem ficar as crianças. Entendeu? A minha sogra queria ficar com as crianças, mas tinha que levar pra casa dela. E eu queria que minha sogra viesse pra minha casa. Entendeu? Uhum. Aí... Ela não arrumou, então deixa. Né? Uhum. deixa Então pode terminar de montar aqui... Ah. Essa caixa aqui, porque aí... Bom. eu vou montar essa bomba, né, eu vou montar a bomba do Aça Pra ele o serviço bom, de ele E ele fica chico. igual o pessoal aquele, ah, personagem é? Não, aquele personagem do, do desenho Corre pra Dedéu pra Não, Não. Aquele azulzinho Sonic, né? Ah, é esse Sonic <risos> Tem que correr, quer tem, que tem que correr Ele, ele tem tá tá um que é, aqui, a, a aqui parte no mais caso, a, parada, a parte mais ovalizada aqui, eu posso botar de qualquer lado. Porém, os ovalizados tem que seguir tudo no, no, isso, no preferencialmente você só. deixa assim, você escolhe um lado e sobe aquilo ali, sobe as outras peças assim, né? Aqui no caso não saiu, né? Não saiu as pastilhas. Uh -huh. as plaquinhas do do Com relação Porque às seria cadeiras, bom para sair. É um lado que é mais brilhoso, né? É, o lado mais brilhoso, né? é, um lado lado, mais brilhoso pra fora. Pra fora. Mas aí você bota o excêntrico antes, né? Entendeu? Tá. pensando que é a mesma coisa. É. Você viu o lado que você escolheu? Um lado desse assim que... é um só. É Essa esse da marca. É.